cerca certo, é, de dois metros, dois metros, um metro e oitenta para passar para por o normal. É. para fazer com os pés menos terminam, um pé aqui ricardo, hum. ah já estamos a preparar o mãos à obra deste programa. Eu preciso de uma secretária de trabalho, mas eu não encontro no um mercado uma secretária com as dimensões que preciso, não porque é, fácil. é um quarto pequeno, o nuno tem muito pouco espaço e não posso ter muita profundidade de tempo. Uhum. Por isso, vou apostar na largura. Fui ao Romerlan, peguei três tampos de cozinha de carvalho maciço. Com esses três tampos de carvalho, levei-os -se à secção de corte e cortaram as peças exatamente à medida necessária para fazer este projeto. Tudo perfeito. Tudo. Temos aqui um tampo. Portanto, temos o nosso tampo. Uhum. Uhum. Depois temos os nossos dois pés. Se eu não me enganei, este é um deles. Exatamente. Ok. E, aqui. e depois vais ter um outro pé exatamente igual no outro lado. E temos a nossa secretária. Feita. Ou seja, tão simples. Dois pés, um tampo, secretária feita. Vamos embora. Mas já agora vou dar uma graça à secretária. Vou-lhe então. fazer uma floreira acoplada. Olha, parece bem. Já percebi. A ideia é fazer uma floreira. Está aqui. Portanto, já temos aqui a nossa floreira. Não, isto é um vaso. Eu devo fazer uma floreira. A ideia é fazer uma floreira acoplada, <risos> ah, também no mesmo... Somos nós vamos fazer. Hein? Nós vamos fazer uma floreira a isto. Faz sentido. Isto à obra. Também faz sentido. Vamos fazer uma floreira em U que vai encaixar numa das extremidades da nossa secretária. É fácil. É? E a ideia é, são três peças que uhum. têm exatamente a mesma altura dos nossos pés. Okay. E vão encaixar em U numa das extremidades. Ou seja, tu agarras e colocas uma peça, certo? duas peças, três peças certo. e encostas exatamente. ao pé. Depois. Oh, o tal vaso que tu tinhas aí, Sim. entra dentro desta floreira. Bem, então nesse caso não tens fundo. Não tem fundo porque é apenas para pôr o vaso e tirar para manutenção. Então, falando assim, é bem fácil. Vai ser rápido. Nesse caso, vamos unir tudo que eu já percebi que trouxeste estas esquadras. Uhum. Uns parafusinhos à medida, certo uma parafusadora e é tão simples. Então tu achas que eu ia fazer uma coisa complicada logo no primeiro programa? Também tens razão. Nesse caso, vamos à mãos à obra. A obra. A secretária está feita, agora passamos à floreira. Para tal basta unir três peças. Vamos ver.